A ideia de que precisamos proteger este planeta por si só é uma ideia complicada, porque não é por nossa causa que o planeta existe, é por causa do planeta que nós existimos. Até mesmo pensar, eu e o planeta... É uma noção completamente errada, porque aquilo que você chama de eu, a presença física de quem você é, é apenas um afloramento deste planeta. O que quer que seja que você experiencie como parte de si mesmo, com isso ninguém tem que lhe dizer, por favor, cuide disso, de qualquer forma você vai cuidar. O planeta é para todos nós e não podemos existir aqui sozinhos? A nossa existência aqui não é por causa da nossa atividade econômica? Neste momento, somos levados a acreditar que viveremos bem por causa dos percentuais de desenvolvimento que ocorrem no país? Não. Nós viveremos bem aqui se tudo for verde belo, se a água estiver fluindo, se o ar for puro, só assim viveremos bem aqui? Esta ideia deve entrar na mente de todos os seres humanos, na mente de todos os cidadãos, na mente de todas as crianças crianças. Você deve estar sempre consciente da vida para além da vida humana. A maioria das pessoas nem mesmo está consciente dos seres humanos. É por isso que eu estou lembrando a você, de que você deve estar consciente de tudo que está vivo. Uma árvore, uma planta, uma folha de capim, um gafanhoto saltando. Você deve estar vivo para tudo. O ar que nos rodeia está constantemente entrando e saindo de nós. E isto é a base da nossa vida. Aquilo que você expira, as árvores estão inspirando. Aquilo que as árvores expiram, você está inspirando. É uma transação constante. Se pararmos este processo de respiração por um minuto, nós iremos entender que sem esta transação com o ar à nossa volta, nós não podemos viver por um só momento. O mesmo se dá com a água e com a terra. Esta transação está acontecendo, portanto a forma como mantemos a atmosfera à nossa volta e os corpos de água à nossa volta irá determinar a natureza e a qualidade da nossa vida.